Bebês mais beletão, e hoje estamos aqui com minha mamãe no Bloxburg <risos> E hoje a gente vai fazer um tourzinho bem pequenininho aqui na minha casa Que ela tá em pintação, né? Como vocês viram, né? Olha meu dinheiro yeah. <risos> Tem um 4 <risos> E hoje... E hoje vamos pra a Anne E vocês têm que se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e compartilhar. Pensa, hoje a gente vai fazer um tour de 5 minutinhos, 4 minutinhos, beleza? Então... Bora... Bora, Petarur! Aqui, ó Ga Vem cá Galera Isso daqui, é o... daqui é o carro dela Aqui é o garagem Vem Vem Vem Então é o quintal Vou me ajudar Olha a filha Não Não, eu quero só O que eu quero pegar o roteiro. Aqui, vem Ela deve que me sacolando essas flores Então, tipo, eu faço uma coleção delas Aqui, ó É cozinha, sala de jantar Tipo, vamos fazer uma sala com uma mesa de jantar maior Aqui, ó É uma mini sala, mas depois ela vai se tornar Numa grandona sala Aqui, ó uma grandona sala Aqui, ó Quarto, quarto de aosper, de, jogo de amigo, meu quartinho. Peregui, vou fazer um lanche aqui pra ela. Vou fazer um bolo de frita. Dá sim, dá sim, quais cadidinhos, por favor? Galera, eu vou fazer uma coisa aqui. rapidinho. Tô bebendo 50. Fiquei tipo tudo com E isso Obrigada. para preparar aqui okay, uma coisa pra ela. Aqui ó. Eu vou fazer o bolo aqui ó. E pessoal, por enquanto ela vai conhecendo um pouquinho a casa. Por enquanto a gente vai assando bolo. Que ela tomando banho da <risos> galera, porque não sabe aqui que é um teto de vidro. Tá bom? Ela tá tomando lá banho sossegada. E depois eu vou fazer, falar. Tipo, muita pessoa fala: Ah, como você faz, que você fez isso, Júlia? Eu só peguei aqui, ó. Eu fui em construção, fui em cercas. Aí eu peguei, tipo, uma cerca média, tipo uma parede. Aí eu peguei a cerca média, que é grande. Coloquei ali. Ah, aqui, ó. Tem esse grandão aqui. E tem uma cerca pequena, tipo essa grandona, que eu vou coloquei aqui nas laterais. Eu vou te mostrar. <música> Fruta, vou fazer balita e pessoal a gente eu tive que gastar 300 robux para fazer essa casa esse teto é de Pessoal, lá hoje que eu tô me meio que dinheiro para para não comprar Master Chef Só ela mesma. E, pessoal, logo, logo essa casa vai estar uma mansão linda. Que ela vai me ajudar. Novas. Formação de casa virar, né? Nova transformação de casa virar, né? Nossa, eu eu 300 robux para fazer essa casa olha que linda e eu ainda nem decorei eu é bola ver se o aí é... se o bolo é bom colocar tipo aqui, como é amiga, né? Eu vou colocar uma flor de girassol. Aqui no meio. Vou colocar aqui, né? E ela já E pessoal, olha esse tour que lindo. Galera, eu vou tipo mudar aqui vou só tipo, te mudar aqui. Eu vou arrumar esse quarto. Vou pintar esse quarto. Pintar a casa inteira. Menos aqui dentro. Só os quartos. Só aquele quarto aqui. Não, esse quarto aqui vai ficar aqui é bonitinho. Era pra ser nenhuma, Agora esse quarto, esse quarto aqui é meu. Aquele quarto é de hóspedes. Eu falei bem errado antes. Aqui, ó. Aqui, ó. Fui em construção. Cercas. Aí eu fui, ó, peguei cerca de um quarto simples e coloquei aqui. Aí depois eu peguei a cerca, cadê? Cerca, meia cerca simples e coloquei aqui. Ou eu poderia colocar uma, uma parede, só que não dá. Aí eu, talvez, eu vou cercar mesmo, eu não vou fazer nada, tá bom? porque é só uma torre mesmo. Olha galera que lindo Qualquer coisa, você, se, vocês querem, se vocês estão ansiosos para nova casa Vocês deixem aí nos comentários, né Anne? Vem provar Vê se tá bom Não sei por qualquer bom. Um. Ok, vai Cliente Gostou? Eu não assisto, <risos> galera Maravilhoso Pode comer Novas transformações virão As Novas transformações virão, galera As Transformações de casa Bora. Esse tozinho foi muito legal, né galera? Olha que linda a minha casa vai ficar Tipo, eu quero deixar ela meio mista Tipo, quando você pede sorvete misto, né? Que vem chocolate e Então eu quero deixar ela assim Assim, ó Vou colocar uma persiana em cada carto Quero deixar ela mista Na minha próxima casa eu vou deixar ela toda Toda mista O povo ó. Pessoal gostar desse Torzinho Novas transformações virão Novas transformações virão galera Bora finalizar O vídeo para finalizar, finalizar o vídeo Pega um prato de bolo Tomara que eu vou tentar Peraí, fica com a flor, peraí. Finalizar um vídeo. Finalizar um Finalizar vídeo com estilo Pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E, peraí. aí Olha. Se despeça. Se despeça. Pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like. Meta de like nesse vídeo: 50. Bye, all. Pelpis. Pel, Bye, roxos. Vocês não sabem que ela falou roxos, tá, galera? Porque a minha preferida é roxa Ele, é like, tá bom? Ela diz: eu como, mais Pessoal, vai receber as peças de gostosa. Até a próxima! Beijinhos da Silva, da Nica e da Annie Girl!